Oi gente, meu nome é Carol, eu tenho 21 anos e hoje eu vou pra vocês rapidinho da minha experiência com Photo Power Caps. O canal é do meu amigo João, mas ele me deu esse espaço rapidinho pra comentar os meus resultados com vocês. É, fica ligado que no final do vídeo tem um recado muito importante, então fica até o final que eu prometo que vai valer muito a pena, tá bom? Então vamos começar? É, então, meu problema com peso começou há cerca de dois anos atrás, um ano e meio, dois anos, quando eu comecei a usar anticoncepcional. É, eu já tinha problemas com emagrecer desde a minha infância, adolescência, mas piorou muito quando eu comecei a usar anticoncepcional. Eu comecei a reter muito líquido e eu comecei a engordar muito rápido. Então eu engordei, assim, 20 quilos, mais ou menos 20 quilos em dois anos. Pouco menos de dois anos, na verdade. Isso prejudicou muito, muito a minha autoestima. Eu fiquei muito magoada mesmo e eu comecei até a ter um quadro depressivo por causa disso. Porque apesar de nunca ter sido muito magra, é, eu me via num estado assim, de estar realmente é, muito mal com o meu, o meu físico. Eu tava me sentindo gorda, eu tava me sentindo horrível. E foi aí que eu conheci as cápsulas. É, eu estudei com o João no ensino médio e eu vi uma foto dele no Facebook. Eu vi que ele tinha emagrecido de forma muito rápida. Então, assim, eu já fui conversar com ele pra ver o que, que ele tinha feito, né? Ele me indicou as cápsulas, mas de início eu já fiquei um pouco com o pé atrás, porque a gente sabe que tem muito produtor na internet que fala muita coisa e compra de menos. Mas eu fui dar uma olhadinha no site pra ver como que funcionava. E assim, pra minha surpresa... É, o produto é 100% natural E o principal que me deu muita confiança Foi que a Anvisa é, Libera o produto Então assim, tá tudo muito tranquilo E se não fosse liberado, eu ia ficar com o pé atrás Mas como a Anvisa libera eu Fiquei muito tranquila e confiante pra comprar o produto E quando eu vi também Que a Ellen Gazzaroli usava o produto Eu já fiquei assim, um pouco mais confiante Querendo usar, né? Fiquei assim, curiosa O produto chegou cerca de Acho que foi 4 5 dias Aqui em casa e o frete foi gratuito e eu comprei uma promoção no, no site, então assim, veio tudo barato, certinho, no dia certinho Comecei a tomar logo de cara e pra minha surpresa eu tive resultados de forma muito rápida, surpreendentemente rápida é, Como eu disse, eu tive problema de emagrecer, eu nunca emagrecia muito fácil, mesmo fazendo dieta e exercícios Eu sou realmente muito ativa fisicamente, mas eu nunca consegui emagrecer eu emagreci e emagreci muito pouco, mas quando eu comecei a usar o produto, eu emagreci assim de forma, como eu disse, surpreendentemente rápida. No primeiro mês eu emagreci cerca de 4 ou 5 quilos, logo de cara. E faz 3 meses que eu estou usando e emagreci cerca de 4, é, 14 quilos e acho que uns 600 mais ou menos. Eu pesei hoje de manhã e eu acho que é 600 ou 700 gramas. Eu sei que gramas importa pra gente, que é mulher, né? É, mas a questão não é só emagrecer, eu também tive resultados muito bons na minha saúde. Eu estou me sentindo muito mais disposta para estudar, uma coisa que é muito importante para mim porque eu faço cursinho pré-vestibular. Então ter mais disposição para estudar durante o meu dia é um resultado muito bom para mim e que até me dá uma vantagem nesse quesito. E também tô sentindo assim, sabe que é sensação de saúde quando você está sentindo bem com seu corpo? Tá tudo funcionando perfeitamente como deveria funcionar. Eu tô sentindo todo, exatamente isso. Então, assim, tá sendo muito incrível pra mim, é, todos os meus amigos já viram o resultado, a diferença no meu corpo Eu tô me sentindo, assim, muito feliz mesmo, nem sei como agradecer, porque Essa sensação de, de se olhar no espelho e ver o que, que você quer ver, o que, que você sempre quis olhar E ver que tá acontecendo isso, é, é quase tipo assim, um sonho realizado é, Obviamente eu não vou paralisar o produto, eu quero emagrecer mais Ainda me sinto um pouco, um pouco gordinha, digamos assim mas é uma coisa minha, eu realmente emagreci muito em pouco tempo, mas eu quero continuar usando o produto até por aquelas questões de saúde e também essa questão de disposição que me está dando. É... Agora a questão do recado. É muito importante você comprar no link que eu vou deixar aqui embaixo, tanto na descrição como nos comentários vai estar tá fixado. Compra por esse link, porque tem muita gente vendendo de forma falsificada o produto e também sem garantia. No site que eu vou te mandar, onde você vai clicar, tem uma garantia de até 30 dias. Se não funcionar, devolve 100% do seu dinheiro. Então, vai no site e compra lá, porque lá é garantido que funciona. Eu, pra mim, funcionou muito bem. Pra ela, e meu funcionou muito bem. Pra muita gente, tá funcionando muito bem. Então, vai funcionar pra ti. Confia, tá bom? É, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu resultado é, Tenham gostado do meu depoimento Olha lá no site, vê com tranquilidade é, Mas confia que vai dar tudo certo, tá bom? É isso, eu agradeço o João pra dar o um espaço pra mim falar E até a próxima, tá bom? Um grande beijo Eu tava me esquecendo, né? Dá um like aqui no vídeo se você gostou do meu depoimento E se inscreve aqui no canal, tá bom? E lembrando que o link pro site oficial Tá aqui na descrição e também fixado nos comentários, tá bom?